Fala molecada, tudo bem? Tudo certo. estamos chegando aí para mais um pós-jogo para o um empate em 2 a 2 entre Schalke e Borussia Dortmund, o um que praticamente o coloca fora de chances de título, apesar da diferença em dois pontos, o Bayern simplesmente voltou a vencer e, e esse tá sendo um, um grande problema dessa dessa situação do campeonato, porque... O Bahia já voltou a botar o pé no acelerador e as equipes começaram a arregar de novo. Ah. Só é que é verdade. Um jogo que, que o Borussia Dortmund, um num clássico, na mãe de todos os derbis, teve um jogo que estava indo muito bem ofensivamente até certo ponto, que tem ficando, querendo driblar toda hora, em vez de finalizar, de ser cara mais objetivo, de olhar o cara que está mais livre. E muitas vezes isso custou caro. E, e a defesa, né? O Hummels na zaga é um negócio temeroso, horroroso. Ah, e o lance do segundo gol também demonstrou claramente que o Maier não serve para ser goleiro do Borussia Dortmund. Ah, isso ficou claro e ficou muito evidente. O Borussia Dortmund deveria rever os conceitos de achar que o Maier poderia ser o goleiro reserva do Borussador. É um goleiro comum, fraco e que não tem a altura da camisa do Borussador. Se eles acharam que o Maier iria nunca jogar como titular do Borussador, vão ser equivocar. Pior, o Lota, que foi levado para o jogo de, de, deste sábado, de novo, não teve a oportunidade de ser titular Para a insistência de um goleiro altamente limitado e que tem um dos maiores braços de sacaré da história. Porque no segundo gol claro que ele não tem a menor condição de estar o gol do Borussia Dortmund. Porque ele nem estica o braço para tentar evitar o gol. Ele recua o braço. Mostra a incompetência de um goleiro que não serve para vestir esse manto do borussia isso ficou evidente isso no jogo de hoje e às vezes eu me pergunto Pô, por que que acontece isso por que que acontece aquilo isso acontece na... claramente ah mas o eu não vou jogar o, o roy essa história do roy ter pegado o clipe não me convence não me convence o cara fugiu de mais um jogo de mais um jogo importante o cara fugiu de mais um jogo é importante o jogador que deveria ser o, o, o diferencial da equipe não fez a não, não, não se omitiu de jogar o jogo é importante Reina então entrou no jogo e achou que tá na inána que na, na, tá na lua então vocês falar da é, Rude eu acho que até estava fazendo um bom, bom jogo quando entrou Agora, o Guinness não pode ter cometido é, situações que ele poderia ter, né? Dado condições para dar passe melhor, até porque o Guerreiro no meio-campo foi muito melhor do que na lateral. O Raiberson, né? dar uma segurança, porém ele falhou na falta de comunicação com, com o Slotepec, né? No nascido do no, no, no, no, no segundo gol e isso acabou fazendo muita a diferença, né? É, é muito duro aí falar isso, porque o time veio, veio numa sequência muito grande de vitórias, de questão consecutiva e tal. É... Aí, de repente, o de menado na Champions. E quando era o jogo para seguir que o time estava ganhando, o jogo até 37 no segundo tempo, praticamente. E, e... leva um o gol de empate, graças ao Maier. Esse goleiro horroroso aí de braço de jacaré. Bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos mostrar para vocês aí a entrevista coletiva que os dois técnicos falaram depois do jogo. E depois eu vou falar mais alguma coisa a mais para vocês. Né? Então, vamos lá. Vamos lá colocar aqui para vocês. Aqui. Vou colocar em, te em tela cheia. Vou dar o um crédito aqui para dever o que está no quarto. E vamos lá, simbora. Muito bem, tá. Então, o, a entrevista coletiva muito interessante em vários pontos, em vários detalhes, mas em que a situação do Borussia Dortmund realmente agora complicou bastante, né? Vamos então aqui para a rodada da da Bundesliga. Vamos lá, para a gente trazer para vocês uh, aqui, ó. Vou colocar aqui, vou para, botar para a tela. Vamos lá, vamos colocar aqui para a gente complementar. Bom, uh, esse foram os jogos aí. O Colônia perdeu por 2 a 0. O Leipzig venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0. O Bayern venceu o Auschwitz por 5 a 3. O mais 05 empatou em 1 a 1 com o Hertha, Berlim e Bernim. O Eintracht Frankfurt empatou em 1x1 1 com o Stuttgart. E o Schalke empatou em 2x2 2 com o Borussia Dortmund. Ah, Neste domingo, às 11h30 da manhã, o Freiburg enfrenta o Hoffenheim. Às 11h30 da tarde, o Werder Bremen enfrenta o Bayern Leverkusen. E às 13h30 da tarde, o Wolfsburg recebe o Union Berlin. Na próxima rodada, nós teremos, na sexta-feira, 4h30 da tarde, o Borussia Mönchengladbach enfrentando o Werder Bremen. O onze e meia da manhã, o Augsburg recebe o Schalke. Mesmo horário para Hoffenheim e Hertha Berlin. O Stuttgart recebe o Wolfsburg. O Bochum enfrenta o Leipzig. E o Borussia Dortmund enfrenta o Colônia às duas e meia da tarde em casa no Signal iduna Parque. No domingo, onze e meia da manhã, nós vamos ter o União Berlim enfrentando o Eintracht Frankfurt. Uh, e o Leverkusen, que faz um confronto importantíssimo contra o Bayern de Munique. O Leverkusen, em casa, o Leverkusen tem a obrigação de vencer o Bayern. Para dar um tempero para o Essa aqui é a verdade. E o e do mais 05 enfrenta o Freiburg. Na classificação, agora, o Bayern ficou na liderança com 52 pontos mesmo tendo uma vitória a menos do que o Borussia Dortmund. O, o Borussia é o segundo com 50, o Leipzig é o terceiro com 45, o Union Berlin é o quarto com 44. Joga amanhã pode ir para 47. Pode encostar para três pontos em relação ao Borussia que é o segundo colocado. E aí depois nós temos nós temos o Freiburg em quinto lugar com 42, é, pode chegar a 45, o Frankfurt é o... o sexto colocado com 40, o mais 05, é o sétimo colocado com 36 pontos, e o Wolfsburg aí junto com a, sede, a oitava posição com 34 pontos. Depois ainda vai é com 30, o Burrus vai é chegar debaixo com 31, o Burrus vai é chegar bar com 30, vai levar com 30, aí tem Colônia, Ausmo é, com, com 27 pontos, a décima segunda e décima terceira posições, o Borro com 2 pontos. O Colony. O Colonê. O, o tá com 21 pontos em décimo quinto. O Stuttgart na zona de pré off com, 16, com 20 pontos. E na zona do rebaixamento direto, Schalke com 20 pontos. E o Hoffenheim com 18 pontos. É isso, molecada. Grande abraço para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bom final de semana para todo mundo aí. Grande abraço e valeu! Thank you